Olá pessoal, nessa vídeo aula eu vou mostrar pra vocês, é, não é problema específico, tá? É só uma, uma dica pra vocês ficarem ligados, tá? Eu tenho essa casa aqui, ó, é, e eu coloquei muros em volta dela, tá? Aqui, ó, botei ela inteiro. Por quê? Tá? É, muitas vezes a gente tá fazendo um render, joga uma casa no lote e não coloca nenhum muro, tá? Quando tu vai renderizar, mostrar pra um cliente renderizado, fica bacana se tu colocar aqui um muro, tá? Olha só, o muro ele segue, ó, tá, então não fica aquela coisa vazia aqui, tá. É interessante também, quando for uma casa sozinha, é interessante colocar o um muro, tá. Se for uma casa de esquina, é, sempre tem aí modelos, alguns modelos vocês já fizeram, colocar do lado, pode ser tudo branco ou fazer outros modelos, pra não ficar vazio, tá, porque na hora de renderizar ou fazer uma pós-produção fica bem... Bem difícil trabalhar com, com essa parte vazia, tá? Deixa eu ver se esse meu muro ele tá com... Ele tá, sem, tá sem grupo aqui, então... É... é isso aí, ó. Fez uma casa aqui, faz um muro. Toca ele reto aqui no muro pra colocar uma, uma vegetação, uma coisa bacana lá no, no background. Exemplo aqui pra vocês, tá? Eu tenho uma casa aqui que eu fiz de esquina. Tá? Ela era muretinha, não ia botar muro. tá Eu fiz muretinha na frente e coloquei umas casas minhas aqui do lado, ó. Tá? Outra que eu fiz agora há pouco, que era um prédio de regularização. Eu peguei essa casa que eu mostrei para vocês no SketchUp, que tem para vocês baixar no House, Só digitar a arquiteta, que vocês vão achar essa casa aqui, tá? para vocês baixarem e poder trabalhar nela. Tá? Então tá aqui, ó, essa é regularização. Essa casa tá aqui do lado e tem outra casinha aqui do lado. Tá? O que eu não quis é deixar um, uma parte vazia, né? Imagina só esse, essa casa aqui no meio. Não fica bacana, tá? Então é só uma dica, tá fazendo aí uma é, uma casa, coloque sempre um muro aqui em volta que fica bacana, tá? Eu tenho essa essa casa também tem aqui no meu no meu 3D, ó. ó. Vamos pôr aqui uma casa sem nada, ó, tá? Projeto meu TCC, sem nada fica estranho, tá? Ó, essa casa aí que vocês viram renderizada, aqui, ó, com muro. Já deu uma, uma visão diferente do que se fosse toda aberta, tá bom? Então é isso aí. Cuide na hora de fazer a, as modelagens. Uma edificação. Coloca muro é, dos lados. para colocar uma vegetação legal. Trabalha com background melhor, tá? Até mais.